Pessoal querido do canal do Cícero e da Madalena, hoje, apesar do tempo estar tão seco como vocês podem ver, nós estamos fazendo um voo sobre o bairro do Tatu, esse bairro eu já mostrei em outros vídeos anteriores, mas aqui eu achei algo interessante que eu gostaria de mostrar para vocês mais uma vez. O pessoal em pleno domingo à tarde, um sol forte, um tempo seco, mas eles estão trabalhando na colheita da cana-de-açúcar e aqui estamos nós, xeretando né? esse pessoal que nem ao menos se imagina que eu estou aqui sobre eles, dando uma passeada aqui e vendo o trabalho deles, mas eu vou me atentar somente a esse trator que tem duas caçambas aqui, que está recebendo a cana picada do outro trator, eu vou dar um, uma chegadinha mais para frente, vou dar uma rotacionada aqui para ver se não tem nenhum poste, se não tem nenhum fio, que é perigoso. Que eu tô vendo voando lá embaixo são carcarás e os carcarás são espertos porque conforme a cana vai sendo retirada do solo e picada e colocada nas caçambas tem pequenos roedores gente pequenos roedores que tenta escapar ali e eles se alimentam desses roedores e também não são só roedores não tem cobras também e dá até dó porque também tem pequenos animais que vão junto né olha a sombra do drone ele descendo desci mais daqui a pouco vocês vão ver os carcarás ali na frente olha um passando aí a sombra dele passando tá vendo me aproximar com calma. Olha o trem lá embaixo, gente. interessante, ó. É, o pessoal tá trabalhando, hein. E aquele trem lá é dos grandes, hein. Ô, oh, irmã Gianni, Lembrei de você agora. Olha o trem lá longe, ó. Tem um trem passando lá no fundo. É. E nosso amigo Mário Nunes, hein. Lembrei de ti também. O senhor me deu essa ideia e eu agora quando eu saio que eu vejo alguma coisa diferente eu procuro registrar e colocar aqui porque por incrível que pareça tem gente que não conhece esse tipo de trabalho né e esse pessoal está animado gente porque olha hoje é um dia de domingo quando eles poderiam estar em casa talvez churrasqueando com os amigos ou apenas descansando estão aí trabalhando ó, ganhando pão de cada dia esses sim são cidadãos que realmente merecem um respeito todo especial, né? Porque são trabalhadores levando o pão de cada dia para sua família, através do suor derramado aí. Esse trabalho árduo, né? Agora uma coisa eu tenho que falar. Essas máquinas têm ar refrigerado lá dentro. É... Hoje a gente tem que trabalhar com fone de ouvido. Tem que usar dependendo da situação máscara. E tô eu aqui xeretando. Ó. Tô numa altura boa. Indo de ré com cuidado. Olha lá o carcará no chão, tá vendo? Vou descer um pouco mais. E agora eu vou segui-los aqui a gente ver um pouquinho do trabalho deles, tá bom? Olha lá a sombrinha do drone. Eu creio que eles não estão nem vendo. O barulho é muito forte. E eles com certeza estão ali tão. Preocupados com o trabalho para ser bem feito, aqui não está vendo drone coisa nenhuma. Estava eu seguindo eles ao carcará. Eles ficam aí, ó. Vai para cá, vai para lá. E são bem corajosos, viu gente. Esse espaço não tem medo, não, hein. E olha que interessante, né? Onde estava, estavam, né? As canas. Olha que situação que fica. Que máquina é essa que pega na, quase que na raiz, ou na raiz, não sei. Quase que na raiz, né? ele vai manobrar o trator com as caçambas, e o rapaz tem uma prática que eu admiro, viu? Enquanto esse manobra aqui, o outro manobra lá. E eu estou aqui, só buscando esse material para vocês apreciarem. álcool que sai dessas canas aqui que deveria ter um preço mais justo o nosso Brasil não tem infelizmente não tem fazer o que né gente é apenas um comentário aí que me veio na cabeça enquanto um se posicionou lá o outro Opa tá batendo lá no galho lá atrás meu irmão o outro agora vai encostar o trator eles vão encher aquela caçamba ali que não tá cheia olha a prática ó. Ele já vai indo do lado de lá e de cá já vai encostando e começa e coisa quantas pessoas gente e essas máquinas tiraram o trabalho quantas pessoas quantos pais de família que ficaram desempregados, quando essas máquinas começaram a trabalhar na colheita da cana a cana antigamente era colhida com facão e era por metro, tinha um metro olha lá o cara na frente do trator, vocês estão vendo? vai lá, vai bem de boa na frente do trator, olha lá que sossego olha lá, cuidando pro trator e passando na frente então, e era medido, tinha um metro de madeira e o senhor que ia medindo, ele um deles foi meu amigo, nós conhecemos eles aqui. Eles media e o pessoal à tarde sabia quantos metros que ele haviam cortado, né? chegava a ficar tudo preto, de tanto carvão. Deixa eu virar para cá o drone agora. Vamos dar uma subida para cá. Aí, ó, posicionando ele. E olha, novas canas estão nascendo aí, gente. Lá na frente tem caminhão, tá vendo? Tem caminhão lá e com certeza esse trator vai, vai até lá, né? E coloca lá dentro daquele caminhão que depois leva embora. Porque o trator não pode ir para a cidade, né? Não pode ir para o asfalto. Então os caminhões que vão. A visão é bonita, né? É bonita, só que... Cadê nossas árvores que tinha aqui? O gato comeu... O comeu, o sistema faz isso daí, né, gente? E pessoal, tá vendo esses dois lagos aí embaixo? São dois, é um pesqueiro na verdade, né? O proprietário só então é um pesqueiro. E por conta desse problema que tá acontecendo, nem tratamento esses lagos estão recebendo. Não tem ninguém pescando mais, gente. Isso aqui no dia de, de domingo, as famílias vinham, passava horas e horas aí pescando. Agora, ó prejuízo para o dono do pesqueiro eu não, não pesquei aqui não mas eu e Madalena já viemos passear aqui um dia a gente veio dar só uma volta aqui. mas pescar nós não pescamos não lá embaixo as garças com certeza são as abençoadas, beneficiárias disso aí e aqui embaixo o bairro do Tatu um bairro bem antigo de, de, um, de um ambiente bem calmo, bem tranquilo Lá na frente, como vocês estão vendo, tem uma ferrovia E lá tem uma estaçãozinha Que é a estação do bairro do Tatu Que há muitos anos atrás Não tanto assim, mas eu creio que uns 20 anos atrás O, o trem vinha, né? E parava aí, ele vinha de Americana E os trens vêm lá de Americana, eles passam por aí Antigamente parava aqui, né? pegava as pessoas, deixava as pessoas e seguia em frente, indo para a cidade de Limeira. É um bairro tranquilo, um bairro sossegadinho. Eu fiquei sabendo que aqui tem uma. não sei se é uma família, não sei se é uma empresa que faz facas. Cotelaria me parece que chama isso daí, né? Qualquer hora eu quero passando isso tudo aí, quero dar uma chegadinha e conhecer essa família, fazer amizade com eles quem sabe conseguir a matéria para o canal agora estou passando sobre uma escola que também não tem movimento nenhum por conta de tudo que está acontecendo e essa pista à esquerda ela está sendo duplicada desse bairro aqui até a cidade de Limeira tá sendo duplicada sinalizada vai ficar muito muito muito boa mesmo porque quem vem de Limeira por aqui pelo bairro do Tatu Dá para sair na Inhanguera, sentido americana, sentido São Paulo. E olha mais cana sendo plantada aí, gente. Eu lembro que antigamente tudo isso aqui ou era laranja ou sei lá, uma outra cultura. Eu lembro de laranja, agora é só cana, para tá todos lados. Eu viajava em caminhão e eu não via tanta cana dessa forma como ando vendo ultimamente, a gente viaja até lá para lado do Mato Grosso já tem cana para tudo lá tem cana a pista aqui bem feitinha tá sendo feita lá no capricho mesmo aí embaixo para construção é um posto de saúde não sei dizer como tá o atendimento desse posto de saúde sinceramente não sei bom vou descer o drone aqui recolhendo ele peço que vocês se inscreva no canal do Cício e Madalena quem puder dar uma chegadinha lá no canal da Madalena também, vão lá, se inscrevam, agora ela tem um canal de tudo um pouco com Madalena Ferreira. Vão lá, se inscrevam, as mulheradas vão gostar muito do que ela vai postar lá eu fico muito feliz por isso. Agora o meu amigo senhor Sebastião vai recolher para mim o drone. Até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos.